Fala player, Will aqui, beleza? Hoje eu trago um vídeo player pra você de algumas compras que eu fiz no AliExpress de acessórios e algumas, alguns cacarecos aí de Playstation 5, cara. Se a ideia é eu trazer pra vocês esses, um, esse, esse unboxing aqui e também né, saber se essas, esses acessórios aí do Playstation 5 tanto pro console como pro controle serão úteis, Beleza? Mais um ponto, o link está na descrição, beleza? Então, bora pro vídeo. Então, player, mais um ponto. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho e coloque nos comentários aí o que vocês acharam do vídeo e se tem algum tema que eu posso trazer aqui para vocês, beleza? Então, vamos começar já abrindo esse primeiro pacote aqui tá, eu vou colocando aí para vocês, vou colocar na descrição também os links dos produtos que eu comprei, caso vocês se interessem, se vocês se aí, beleza? Deixa eu abrir aqui, todo cuidado com essa tesoura de cozinha, legal player, uh, bacana. Aqui o que, que é isso player? É um silicone, tá todo amassado aqui, né? Todo todo amassado, mas é um silicone para o controle do PS5. É um barulho de plástico chato, que é o, é o, é o barulho do capitalismo, né? Então ele vem dois é, duas borrachinhas para você colocar no analógico, daqui. Tá vou colocar aqui também para vocês verem, ó. duas borrachinhas para você colocar em cada analógico. é Diferente daquelas que a gente, do Playstation 4, né, ela, ela é mais resistente, tem um plástico mais duro na parte superficial e aqui embaixo ela tem como se fosse uma película aqui, ó, que você consegue encaixar, daqui a pouco eu já coloco no controle aí para vocês verem como fica, beleza? Isso aqui é super importante, player, eu gosto porque você não desgasta, o, o, o analógico ali do, do console original. É bem bacana esse, esse silicone aqui, ele é, não é totalmente branco, tá? Ó, vocês podem verificar aqui, ó, ele, é, ele é um pouco transparente e pelo fato né, desse controle aqui, deixa eu até pegar ele aqui, ele ser muito caro, ser muito caro e ele não é tão simples assim de arrumar, devido às funcionalidades que ele tem do, do Trigger, né, e do analógico, ele é, é legal você colocar, porque só que acaba protegendo um pouco, né, o, o controle. Então vamos colocar aqui, e ver como é que fica... Cara, me surpreendeu até, viu? Olha aqui como ficou. Ficou bem bacana, deixa eu colocar nessa outra câmera aqui. A parte estranha é que ele, ele some, a, a, essa parte preta aqui dele, né? Fica mais cinza, mas eu vou te falar, aqui, aqui, aqui atrás ele tem uns grips, não sei se você consegue ver. Esse grip aqui atrás, tá vendo aqui, ó? e cara a pegada fica Opa, vídeo. a pegada player fica bem bacana viu ele não atrapalha nada o analógico aqui o acesso aos botões não muda absolutamente nada o encaixe dele é praticamente perfeito perfeito gostei bastante vamos colocar isso aqui agora vou falar para você que eu gostei também viu player porém o que acaba acontecendo, ó, ele acaba tocando aqui no, no, na capa de silicone, né? Essa parte aqui do analógico, olha isso. Ele acaba tocando aqui, causa um pouco de resistência, hum, não sei se atrapalha, né? Só jogando mesmo, mas isso pode causar algum tipo de incômodo aí pra alguém. Deixa eu colocar o outro aqui. Bacana. A pegada, ele, ele, ele causa um pouco mais de atrito, né? Que é uma borracha mais, mais molinha e causa um pouquinho de atrito. Olha aí como ficou. Eu achei que ficou bacana. Não achei ruim, não. Achei, achei legal. Legal. Deixei ele aqui do lado e vamos abrir o próximo pacote. Vamos abrir esse pacote aqui. É um pacote mais... Cheinho, por assim dizer. Tô tão cagado que várias vezes quando eu abro alguma coisa, Eu acabo cortando o que tem dentro, cara. Ô Deus. Beleza. Isso aqui vem até bem protegido, Player. Não tem mais nada aqui dentro. Deixa eu ver como abre isso aqui. aqui é um kit, não tem mais nada aqui, aqui a gente tem alguns, algumas cabecinhas de analógico também, ó, deixa eu colocar aqui várias aqui na minha mão, são vários tamanhos, principalmente para quem joga FPS, né, Call of Duty, e outros FPS, geralmente esse maior fica no, no analógico direito, né, pra dar mais precisão. E é legal, tem vários aqui. Um com sem grips, né, sem essas bolinhas aqui, ó. Uh, tem quatro bolinhas só, aqui. E outros com um pouco mais desses, dessas bolinhas aqui, assim, pra gerar algum atrito. São oito, são quatro altas, um perfil mais alto esse perfil mais alto aqui e mais quatro nesse perfil mais baixo aqui ó uh, aqui bacana achei legal achei legal eu Tô pensando em comprar outro controle mesmo então a gente já vai ter de sobra aí para os outro para outro controle eu sempre usei isso no PlayStation no DualShock 4 o DualShock 4 na realidade era quase obrigatório você utilizar isso porque ele ele esfarelava, né conforme você jogava então, daqui a pouco eu coloco este aqui. E agora a gente tem aqui. Opa! Não tem mais nada aqui. Isso aqui, player. Ele veio até bem embalado. Isso aqui é uma. Não é bem um acessório, mas isso aqui. Isso aqui não é bem um acessório, isso aqui. É para você mudar o visual do controle do PS5, cara, do DualSense. Olha que legal isso aqui. Isso aqui é uma parte que é super fácil de remover, que é exatamente essa parte escura do controle, essa parte preta do controle aqui. Então aqui a ideia é a gente substituir e ficaria mais ou menos assim, ó. Um prato, olha que bacana que ficar. Que vai ficar, né? E eles colocaram uma. Parece uma paleta de guitarra que é para você desencaixar, que você desencaixa aqui por baixo na realidade, né? Você coloca aqui, vou até fazer já, peraí, deixa, deixa eu, eu desligar o controle, peraí, deixa eu desligar o controle, desligar, beleza. Então aqui ó, você encaixa aqui, só essa assim, pecinha aqui, aqui embaixo, aqui ó, ó, e ele desencaixa aqui ó tá vendo essa parte aqui e aí você vai desencaixando com calma com cuidado aqui Desencaixa encaixa aqui embaixo também só arrasta na realidade, né? Conforme você puxa, você arrasta e vem, vem tirando aqui, beleza, tirei, vocês viram que foi super fácil tirar essa parte aqui e agora comparando aqui ó, para vocês verem, não tem tanta diferença assim, a qualidade é até que parecida, tá? Não sei se vocês conseguem ver aí. Agora eu vou colocar o novo. E aí player, ó, como ficou bacana. Já tem uma customização nova no controle aí, ó. Show de bola, prateado. É super simples de trocar. É legal que você pode guardar essa peça antiga, caso você queira depois, né, fazer alguma modificação. E na pegada, player, não ficou nenhuma rebarba, não ficou absolutamente nada atrapalhando, tá? Como se fosse original. Deixa eu pegar aqui o controle. Tudo funcionando de boa. Deixa eu encaixar mais um aqui. Cara, gostei, hein? Ficou bem massa. Ficou bem legal, cara. Ficou bem legal mesmo, né? Não fica aparecendo aquele preto diferente. Legal, então vou deixar aqui o próximo. Agora, player que a gente vai abrir, vamos abrir aqui. Já tá, já tá meio aberto. É um dock da marca. Honkan, olha isso, a caixinha tá toda estropiada, vou até abrir aqui por baixo a caixinha, não tem mais nada aqui, veio o manual, deixa eu mostrar aqui para vocês na realidade, a caixinha já toda detonada, ele carrega, promete carregar dois controles, tem um manual aqui de como que funciona, mas, enfim, vou deixar aqui de lado, e veio até bem embalado o player, ah. e aqui veio, vou rasgar, porque esse... o saco está colado, e aqui veio um cabo USB tipo C, tá? deve ter uns 40 cm, 40 40 a 60 cm, tá? E aqui falando um pouco Tô batendo para todo tô... E aqui falando um pouco do dock station, tá? É... na parte inferior tem algumas borrachinhas aqui para ele não ficar firme aqui, para ele não deslizar. Tem a entrada aqui, que é a entrada USB-C essa parte aqui é uma parte de borracha tá player uma parte de borracha em ambos os lados e aqui tem uma uma parte de plástico aqui em volta que eu acho que é o um, um led olhem aí Gostei eu achei que ela é pequena vamos ver aqui como vai ficar o controle encaixe ficou ok encaixa aqui, vamos ver agora para tirar, simples, porque isso é importante, deixa eu até colocar na mesa aqui, é uma mesa de plástico, não sei se vai funcionar da melhor forma, uh, mas se eu tiver que encaixar, vou ter que segurar para encaixar, ele não vai encaixar sozinho, a não ser que seja numa superfície né, de vidro, talvez é, tenha uma resistência melhor, eu vou ligar exatamente na USB aqui do Playstation 5, ele tem... Na verdade, ele tem, do, ele tem input aqui de duas entradas, né? Na verdade, você liga o input e ele também tem uma saída aqui, ó. O input que é entrada e também tem uma saída caso você queira colocar para você não perder aquela entrada USB que você já tem, tá utilizando no PS5, é uma boa, uma boa dica. E aqui, ó, oh, bacana. Aqui ele fica com esse LED azul. Acho que aqui talvez vocês consigam ver melhor. Tá? ele fica com LED azul vamos encaixar aqui o controle para ver se ele vai carregar ó e ele, ele sinaliza aqui o vermelho que ele está carregando deixa eu desligar o controle deixa eu desligar o controle aqui ó tá aparecendo ali aqui acho que vocês não conseguem enxergar mas aqui tá parecendo que tá carregando ó. normal tá eu é, Vou desligar o controle só para você, só para a gente ver. Ele... Tem que ficar laranja aqui do lado e aí está funcionando. Player, eu gostei, eu gostei. Esse detalhe aqui dele tem uma, um output para você não perder a saída USB, né, que você vai ter que utilizar uma, é bem bacana porque você vai poder ligar algum, por exemplo, para carregar o controle, o fone de ouvido, por exemplo, você consegue ligar aqui bem bacana, eu gostei, e ele é super fácil de encaixar, de retirar, ele quase não ocupa espaço, porque ele utiliza praticamente a, aqui, ó, praticamente a altura do, do, do controle, eu não gosto daqueles que deixam o controle em pé, porque minha TV é muito baixa, no rack, então eu queria realmente achar, eu só quero depois confirmar se depois que carregar, ele estiver 100% carregado, se essa luz aqui, ela apaga. E se apagar, é mais um sinal aí de que funciona super bem. Gostei, gostei. Vou ficar mais um tempo, mas assim, logo de cara, né pela experiência que eu tive agora, eu recomendo e vou deixar ele aqui bonitinho carregando. Deixar ele aqui de lado já carregando. Gostei. Aqui o silicone. Que depois eu vou colocar de novo. Os gripezinhos. E vamos aqui pro último pacote, que é um pacote um pouco maior, eu vou rasgar ele, não muito risco de cortar com a tesoura, e na realidade, player, isso aqui, é uma skin do The Last of Us Parte 2, olha que animal, uma skin pro console e pro controle, beleza? Uh, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, Passar a tesoura para mostrar para vocês aí deixo para cá e aqui Deixa eu tirar o pacote Então aqui a gente tem a o mocap, né, pro controle, é que aqui, aqui não dá para ver bem o contorno, mas eu vou colocar depois para vocês verem. Essa parte superior é uma parte de plástico, dá para notar com uma, uma parte de plástico, né, não liso, mas um plástico aqui, aqui ó, para vocês enxergarem melhor. E e tem, deixa aqui, e tem duas partes, uma de cada aqui de The Last of Us que é essa aqui que vai na, na parte esquerda do console que eu achei bem legal olha isso que é o Joey a né de lado bem bacana ah, aí tem essa parte esse adesivo aqui que ele vem na parte preta sabe essa parte onde na parte frontal do Playstation que vem aqui na na parte frontal do Playstation, né? The Last of Us Part 2, uh, Deixa eu mudar pra ficar para você, a gente chega ali melhor. E do outro lado, que é o lado que tem o lado do disco, a entrada do disco, a gente tem aqui o símbolo da libélula. Olha que legal. Que é o famoso símbolo ali, né? Dos... da libélula não, dos... Ah, vou, vou lembrar. Dos vagalumes. Que bela, que bela, não vagalumes, beleza? E aqui vem mais algum, algumas, alguns pedaços. Aqui acredito que deve ser para colocar na parte superior do console, né? Que é toda como ele, ele não é reto, né? Tem essas partes aqui, e eu achei também legal. E depois eu faço um vídeo só colocando isso aqui para vocês verem como vai ficar o design, que se vai ficar bonito, beleza? Eu encomendei também duas tampas pretas, 100% pretas, uh, das laterais do Playstation 5, que era para chegar junto com essas encomendas, mas teve um problema de extravio e não chegou a tempo, então eu vou fazer um vídeo separado só delas, beleza? E de tudo aqui que eu comprei na AliExpress... Gostei de todas as peças que eu comprei O único que eu preciso fazer o teste depois É o adesivo né? É a skin aqui do The Last of Us parte 2, que eu 2 Que eu vou colocar no controle E trago aqui pra vocês Como que ficou o resultado, beleza? Player, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, se você não é novo por aqui, não se esqueça De se inscrever, ajuda demais o canal a gente trazer esse trabalho aqui para vocês Os links dos produtos Estão todos na descrição Fiquem com Deus, valeu e fui!